Bom, agora que a gente já sabe como fazer operações matemáticas simples no Fortran, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. ok? Principalmente com a tipificação das variáveis que a gente usa. Tá? É, basicamente, você vai ter representações diferentes internas no computador para inteiros e para reais e isso vai fazer com que as uh, operações sejam feitas de maneira um pouco diferente. E aí você pode ter resultados diferentes para os mesmos valores né, na cabeça da gente. E a gente não representa número por, é, com, com formato binário. Tá? Mas no computador isso é muito importante a gente tomar cuidado. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Estou... Tá? Tô... Eu, fiz uma, eu declarei uma série de variáveis integer e real aqui okay? nota que todas elas têm o mesmo valor matemático o negócio é que esses números vão ser representados de maneira diferente dentro do, do computador e aí a gente pode ter problemas nos resultados por exemplo, se eu pegar é e, e dividir por F dá 2 terços, multiplicado 2 terços já calculado. Okay? Depois multiplico por G, eu vou ter menos 4 ter terços. Eu deveria obter, em princípio, o mesmo resultado pela divisão com inteiros. Mas olha o que, que acontece se eu rodo o meu programa aqui. Nota que... Uh, com a expressão uh, da, é, feita com as variáveis declaradas como, como real, eu tenho menos 4 terços aqui. Tá? Agora, com a, a, a, a expressão uh, representada por números inteiros, eu tenho zero. Por quê? Porque 2 dividido por 3 é 0. 6666666666, né? Dízima, dízima infinita, uh, periódica, dízima periódica, perdão. É, mas, o que acontece aqui é que, ele vai, como, como são inteiros, a parte inteira de 0,66666666 vai ser armazenada somente. E aí, quando você multiplicar zero por qualquer coisa, dá, dá zero então, tem, então, muito cuidado na hora de fazer de fazer divisões tá tomem cuidado para não dividir inteiros por uh, inteiros por inteiros se você quiser fazer quiser o resultado de uma de uma operação com números reais okay? e enfim isso é muito importante porque vai evitar é, erros grosseiros nas, nas implementações numéricas de vocês. Na próxima videoaula, a gente vai falar de. A gente vai, vai ver uma parte super importante que são os operadores relacionais. A gente vai começar a fazer comparações entre valores no, no nosso programa.